Olá a todas e todos, eu quero tratar com vocês hoje do volume 1 do livro Caixa Vazada. Ele é o volume, obviamente, inaugural, mas ele é também importante em uma série de questões. A primeira delas é porque neste volume se define o modo como o livro é composto. E esse livro é muito mais composto do que escrito. Por quê? Porque ele implica a reunião de uma quantidade imensa de materiais, eu vou deixar, inclusive, na descrição do vídeo a pasta do Google Drive que, que contempla, que contém esses materiais. E eles são articulados é, de modo a compor, de modo a montar o livro. É, claro que existem coisas é, que eu escrevi, mas é fundamentalmente, é, eu diria que um trabalho de composição, uma espécie de patchwork. Uh, só para lembrar a vocês, a filiação dessa dessa dessa maneira de, de, de trabalhar, ela vem também da filosofia de Walter Benjamin e de uma indicação que ele deixou e que de alguma forma está contemplada também no trabalho das passagens, que é uma ideia de filosofia da cópia, que inclusive recebe uma crítica contundente de, de, de Adorno mas que é uma picada, é uma uma estrada que eu entendi por bem seguir. Quanto ao livro propriamente dito, eu diria que ele ele tem algumas características interessantes. né Primeiro, ele é absolutamente fragmentar, ou seja, ele é composto por matérias, uma infinidade delas. Essas matérias, por decisão minha, elas não estão sumanizadas. Primeiro porque ainda não seria possível fazer essa sumarização de modo que, em parte porque os fragmentos vão mudando de lugar né, à medida que, que o livro é composto. É, segunda coisa que eu acho que é interessante, é, ele se divide fundamentalmente em duas grandes seções. A primeira, que aborda também de maneira, vamos ressaltar isso, né, pedaço por pedaço, fragmentar, os procedimentos usados para fins da composição do livro. É, diria que não é propriamente uh, uma questão metodológica, mas procedimental mesmo, porque uh, fundamentalmente esse livro é uma, um trabalho de artesania, é, muito mais do que um trabalho propriamente conceitual. Então essa é a primeira grande etapa, não estou falando para vocês, tipifica a forma de composição do livro como um todo, ou seja, aplica-se não só ao volume 1, mas os volumes 2 e 3. Então, essa é uma parte. A segunda coisa é o seguinte. A parte, o que eu chamo de segunda parte, é intitulada uma cartografia afetiva da modernidade. E ela, fundamentalmente, reúne, vamos dizer assim, é um conjunto de traços da, da, da contemporaneidade. Né? Sendo que é o termo, mais perto do fim do livro, é, esses traços evoluem é, para tipificar é, a permanência, a resiliência do fascismo é, na sociedade contemporânea. Bom, é, grosso modo, é, é esse é o trabalho que, que, que, que foi feito para compor o volume 1. E como vocês tiveram a oportunidade de ver já a medida que eu fui falando, a apresentação do livro na forma de uma, um enrolar de páginas, acho que indica de maneira razoavelmente clara a sua natureza. É isso aí por hoje. Um abração, até mais. Tchau, tchau.